Nos episódios anteriores de GTA Zombie, após encontrar o carro de sua família parado vazio próximo à prisão, Frank Grimes inicia uma busca pelas fazendas da região e acaba encontrando dois sobreviventes. Após resgatá-los de uma horda de zumbis, eles pegam a estrada e acabam se encontrando com outro grupo que estava com o carro de Mary. Durante a troca de tiros, Frank consegue fugir, mas um dos sobreviventes morre. Frank segue pistas que os levam até um trailer que após um vacilo do sobrevivente Michael ele acaba sendo morto por um zumbi. Dentro do trailer Frank encontra o urso de Cindy, sua filha. Desesperado, ele começa a procura por elas e acaba encontrando uma carta dizendo que era para levar sobreviventes para a fazenda Larson. Agora só resta achar a fazenda Larson e após semanas de buscas Frank se encontra em desespero total. Eis, galera, aqui eu lhes apresento o novo Frank Grimes, completamente com a mente deturpada e pronto para destruir tudo. Vamos tá lá, zumbi, Vamos à busca, galera, aqui. A luta continua. Nós temos que encontrar a Mary. E a Cindy Grimes? Frank continua na busca sem muitos frutos, mas vamos que vamos. Ele já olhou em várias e várias fazendas da região e nada realmente revelador aconteceu. Vamos lá Vamos dar uma parada por aqui, pra gente poder olhar, tem que ficar esperto, Frank acabou ficando sem arma, sem nada, ele já não liga pra muita coisa, está ouvindo os hostis ali, vamos embora, vamos embora, Frank, vamos embora. Vai lá. a perseguição galera, quem que são esses caras ainda não descobrimos o Frank sabe que ele tá chegando perto porque alguma coisa tem de estranho nesses caras o problema é que ele tá sem arma acabou descuidando, não quis se preocupar muito em Pegar munição Opa, achamos aqui Algo interessante aqui, galera O problema são os Os x que estão ali Vamos parar o carro aqui Eles estão vindo E a gente só tem uma arma Um taco Que não vai dar pra nada Aí, ó ele ali Acelera, Frank. Sarah. Pegamos um, pegamos um. Nós temos que pegar aquele outro ali que tem a arma. Caramba. Morreu, morreu? Morreu. Pega a arma, pega a arma, Frank. Pega a arma. Isso. Devagar, devagar. Parece. Morreu, morreu. Vou pegar as armas, gente. zumbis. A comida do Frank acabou, gente. O problema é esse. Pegou a arma. Pega tudo. Vou voltar pro carro, gente. Rápido. Isso. Vou pegar os recursos aqui pessoal. Antes que as coisas começem a piorar. Ixi ali. Pega as coisas, não tá sem nada, cara. Depois que o Frank surtou esses dias que ele esteve parado. Ele acabou descuidando. Vamos, A gente tem que dar uma olhada aqui para ver se a gente acha alguma coisa aqui. Então, bora, galera. Bora ver se a gente acha alguma coisa nessas casas aqui. Janelas trancadas. O que é isso aqui? Várias pessoas mortas perto do. que é isso, cara? Que isso? Tem alguma coisa errada, pessoal? Vamos pegar as coisas, vamos embora. Tá pegando. Aí o cara morto, velho. Que de gente morta. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Vamos ver nessa casa aqui verificar, galera. Bora verificar. bandido morto ali. Por isso que eles estavam querendo que o Frank não chegasse aqui. Estavam perseguindo ele. Tem alguma coisa nessa casa aqui. Aí é o Frank... Conseguiu pegar informações com esse cara que tava lá dentro da casa e resolveu dar um fim nesse cara, filha da puta. Se fizeram mal, quer dizer que ele tá no norte, elas estão no norte, galera. Beleza, o cara deu informação de que as, as meninas estão no norte. seguinte bora achar elas vamos lá nossa gente que terror o farol do carro quebrou Temos que achar comida... Rápido... Opa! Quase! Quase deu merda! Que bizonho, velho! Que chuva! coisa errada, galera, vai acontecer alguma coisa, bicho, tem coisa errada, nem zumbis a gente tá vendo aqui nesse lugar, opa, chegou uma informação aqui no rádio, que tem algum drop aqui perto, pode conter suprimentos pro Frank, vamos lá, vamos tentar recuperar, opa, opa, opa, opa, para para. parou, parou, parou, parou, parou, gente, Rápido, vamos rápido. Um zumbi ali. Nossa, nossa, tá tiro comendo. Nossa, cara, tá muito macabro isso aqui. Nossa, zumbis. Os caras ali. Caramba, gente! Nossa, Asa Frank, nossa, o tiro comendo, gente. Tiro está comendo. Vamos vazar, Frank, vamos vazar, vamos vazar que vai dar merda, vamos vazar, vamos vazar, vaza, vaza, tem muito, muito deles. Vambora. Que é uma queda meio feia. Bora lá, gente. Nossa, olha que bizarro, cara, essa entrada desse túnel O carro não tá funcionando a lanterna não, filho Nossa, que escuridão O é aquilo, Ele né? é, sinal do GPS Voltou, voltou Nossa, a lua cabulosa, velho nós vamos ter que encontrar, cara. Um lugar pra, pra gente parar o carro, se acampar. Opa, opa errei o caminho, mas vamos embora, vamos embora. Nossa, velho, que medo, cara. Devagar, Frank. Nossa, pelo amor de Deus. Devagar. Cara, que tenebroso, velho. Começou a aparecer os zumbis fortes, cara. A noite. Ai, cuidado, cuidado. Tudo que a gente precisa agora é ficar sem carro Nossa, velho O que é aquilo ali, gente? Uma indústria, cara Tem alguém fazendo funcionar Alguma coisa cabulosa ali, gente Vambora, vambora, galera Depois a gente volta aqui Nossa, velho Olha aí, olha Sai pra lá. Nossa, essa chuva, cara, cabulosíssima. Chegamos. Então. Nossa, velho, sai! Tá cabuloso demais. Já tá tarde da noite. Nossa, a cidade completamente deserta, a gente acabou a energia depois desses dias que o Frank passou procurando a família. Nossa. Cara, eu não sei vocês, mas eu tô ficando até com medo aqui, bicho. Vamos lá, Frank. Sai. Vamos a gente acha alguma coisa por aqui. Oh. Ai. Opa, isso aqui tá suspeito, hein? Tá suspeito Opa, tem uma entrada aqui, um carro Tá estragado Mas tá complicado pra descer aqui, pessoal Tá complicado Complicado para descer, para gente tentar. Aí, ó. Ai, tem é muito zumbi, galera. Nós vamos ter que procurar um lugar pra a gente poder passar a noite e poder voltar de dia. Muito zumbi, muito zumbi. Vamos procurar. A ver se a gente acha algum telhado aqui, alguma coisa. Vamos ver naquela outra rua ali. Vamos entrar nessa rua aqui, hein, galera. Nossa, nossa, quase quebrou o carro. Ixi. Pera aí, peraí, tem aqui a oficina. Vamos ver se a gente acha abrigo dentro dela. Com calma, gente, com calma, a gente não pode estragar esse carro não. Caramba, gente. Onde nós vamos? Nossa, velho. Mais um mês, cara. Nossa, cara. A gente precisa achar um lugar urgente pra ser campanha. Antes que a gente estraga o carro. Nossa, vai estragar. Ixi, tiros. Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro. tiro. tá rolando ali? Olha lá os caras. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Sai pra lá doida. Sai pra lá. Deitei! Vamos esperar galera. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Nossa. Nossa, tá enchendo de zumbi. Vamos atrair eles para cá, pessoal. Com cuidado, com cuidado. O cheiro está comendo ali. Chuva, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Eles não vão sobreviver, eu preciso olhar o carro deles. Opa, opa, opa, agora é hora Vamos fazer o seguinte, galera Vamos matar atropelado esses bichos Outra, outro, caramba, gente Olha o tanto de zumbi, velho, mas já não pode desistir, cara, é aqui que vai ter a informação Vamos entrar aqui no carro O carro está funcionando levar o carro para o outro canto aqui para a gente dar uma olhada, galera. Aqui, ó. Acho que aqui dá. Pronto, galera. A pista estava certa. Os caras tinham a chave da fábrica. Vamos voltar lá. A gente vai pegar o nosso carro. Toma. tá fora. A gente vai pegar o nosso carro e vai lá na fábrica ali que a gente achou ali atrás. Rápido, rápido, rápido. Entra logo. Coisa errada aqui, galera. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio nós vamos invadir a fábrica, ver o que, é que tem lá dentro. Ver se a gente acha mais alguma pista pra gente correr atrás da Mary e da Cindy. Tá ok? Beijão pra vocês, não esqueçam de comentar e deixar aquele like. Tchau, tchau, galera!